Fala pessoal, bom dia. Franz Rezende, mais um dia aqui na obra do Zulejista. Vamos começar a parede aqui do fundo, pessoal. Pessoal, diferente da cozinha que era um, um formato grande, aqui os porcelanatos um 60x60, por 59x59, por que é esse aqui, é um tamanho razoável, não é? Pequeno, um, um, tamanho médio, né? Vamos dizer assim. Então aqui a gente vai usar uma técnica diferente. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior? A gente usar três técnicas. A primeira técnica foi a dupla colagem que a gente fez na cozinha. A técnica que eu vou usar nos banheiros é a colagem com desempenadeira de 15 milímetros e queima, tá? Só que diferente do que a gente faz no piso, que a gente faz a queima na peça e passa a desempenadeira no chão, aqui eu vou usar uma técnica que eu, que eu aprendi com o meu amigo Oliveira, Adonai Oliveira, do canal Oliveira Arte em Porcelanato. Ele passa 15mm na peça e queima a parede. Logo em seguida ele encosta e faz a compactação. E a gente vai fazer a compactação dessa, dessas peças com o, a máquina de assentar piso, com o martelo vibratório. Para assentar nossos porcelanatos no banheiro social, nós estamos usando a argamassa da Quartzolite. Porcelanato e piso sobre piso interno cinza. Assim fica mais fácil de segurar, pessoal, ele não fica caindo, tá? Agora vamos fazer a queima na parede. Agora vamos passar a agamação no verso da peça. Lembrando, da seta, tá? A seta está aqui, pessoal. A seta está para baixo. Eu vou marcar ela no fundo aqui, ó. Uma gotinha de argamassa aqui quer dizer que a seta está para baixo, apontando para baixo, beleza? Pessoal, peça colocada, vamos repassar o que a gente fez aqui? A gente queimou a parede, passou 15 mm na peça, colocou a peça escorada no nível, tá? e a gente compactou com a máquina de assentar piso, martelo vibratório. Partiu o recorte.